E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro. E hoje, estamos trazendo aqui um, um gamezinho diferentão de Super Nintendo, Undercover Cops. Ele é japa, né? Ele é para ser um estilo beat up. Temos um cartel do crime, acredito eu, ali. Undercover Cops. Vamos direto no game, né? vamos ali nos options, Três créditos, temos personagens para escolher, aí... O Zan, o Watch e a Rosa quero eu vou ir com o Zan <risos> Com o Zan, ficou meio estranho <risos> vou escolher o Zan a gente troca depois a animaçãozinha tá bacana Vou até dar uma aumentadinha no áudio aqui pra ficar bacana Olha ali rapaz, é uns parrodão Alguém voou, ó. olha ali já vem na pose ó. Chute, pulo Especialzinho Chute Pulo especialzinho É, é isso Ó, a capoeira, agora me Se eu a de capoeira, me, me sugou uma vida Ai Tá, ele, esse aqui ele só tem chute Vai o chute na chulia Ah, ele faz o combinho O combinho dele é depois, ó Ele dá, ele dá tipo uma, uma bicicleta Ah, o especialzinho ele faz junto você apertar um botão você faz os dois juntos, tá No mais é só o combinho, Isso eu senti falta Cara, muito Muitos Vários beat ups Olha ali, o cara tá arrancando Uma tora de concreto no chão Que massa Olha Levanta, levanta Essa eu curti Essa eu achei legal Geralmente é um tipo de ataque só, eu não sei se esse cara tem algum agarramento Ah, olha ali rapaz Temos Undercover Cops Esse aqui é, é, um, é um chutador Olha ali que legal, o Gol parece uma mão, mãozinha do Thanos ali quebrando tudo Os corvos ficam ali para trás esses adversários também, parece que estão tudo fantasiados Estão tudo... é guerreiro do carnaval Tem umas estrelinhas do lado Eu não sei se é algum especial que eu posso carregar Ou se é só Quantidade de pontos, alguma coisa Mas vamos descobrindo Mas a roupa que eles estão é muito estranha Não é uma roupa de De um vagabundo normal de rua Que nem a gente chega e vai lá e, e quebra a cara Nos beat ups Credo, na verdade, Os corvos caras estão bêbados no chão Boa oh, rapaz Ah, sim, claro, vocês vão ficar me cercando, né? Olha Oh, rapaz, eles queriam me matar Vocês acreditam que eles queriam me matar? Ah, conseguiram Eles queriam me matar e conseguiram nossa, tomei um bagulho, o cara é com um robozão O que está, sei lá, o que que é isso? Olha ali, rapaz, golpe de karatê, Judô, Jiu-Jitsu, sei lá, o que, que é isso? Nossa, os agarramentos dele são massas Aí, bora, go! Olha os corvinhos ali, opa Olha ali, rapaz <risos> Que massa tem um ali Vamos acompanhar o escargot Escargou escargot tá vindo Tem um cara, tem um cara sentado do lado no meio das caixas Descansando as ideias ah, Comi um escargot recuperei minha vida Sabe, mano, Sabe? aí ah, e, e, o que é isso aqui é? Uma, uma caixa de ferro? Ó oh, os caras Os caras querem ver treta Querem ver sangue Olha o tamanho do Parques. E é golpe, rapaz. É golpe especializado aqui. ó Chega aí, Parques. Tá grande, rapaz. Ah! Eu falo que tá grande, mas não é dois. Olha! Alô. Eita pomba! Que meleca é essa? Vem larga! Olha ah, ele quer me esmagar ali. Sai daí! Sai, sai, sai! Ah, que sorte. Que, que meleca é essa, rapaz? Ah, errei. nossa. Consegui esmagar ele ali também tá uma boca! Fica aí, fica aí. Ah, moleque. Relaxa, larga, larga, larga, larga, larga, larga, larga, Vou escolher outro, vou escolher o outro cara ali. Olha ali, rapaz, o. Não sei como é que é o nome do Matt. Ele é tipo um Capitão Comando, ele solta uma rajadinha elétrica no chão. Aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Aí, Deu certo, rapaz. Matt esmagou o louco. Mete meio estranho também. Esse personagem aqui vou, vou combinar. Isso meio estranho, né? Mas tudo bem. Conseguimos fazer essa missão. Não sei o que é o tipo, um cassino. Não sei se eu tô, eu tô ganhando pontos pelos inimigos que eu fiz. Olha o robôzão ali, rapaz. O Parques me deu muitos pontos. Ó, recuperei minha vida e ganhei os pontinhos. Beleza, já ajuda. Undercover Cops Aí pessoal, quem não conhece, tá conhecendo. Eu também não conheci. Beat Upzinho. A Lajapa. Sim, das peculiaridades. Ah, eles têm um Dashzinho também. Eita pombo. Ah, dá pra dar uma, um dashzinho. Ele tem, esse tem um dash, eu não tinha visto. Ó, esse aqui bate de soco. Nossa, mas ele é meio estranho pra bater. Tipo, o... O, o Zay... Ele conseguiu fazer um, uns ataques mais direcionados Esse aqui parece que no, no soco não consegue Ah Sério? Ele é meio lerdo Nossa, esse mete é muito lerdo cara. E... O escargot tava fugindo, vocês acreditam? Ele é grandão A gente os golpes dele sugam mais, mas... Ele é muito lerdo Usei Zen conseguia fazer umas sequências mais bacanas Ah, maragar, gente. E eu falo que o alcance do soquinho dele é curto O soco dele é um, um soquinho de nada Vamos ver se a... <coughs> daqui a pouquinho quando eu morrer <risos> Vamos ver se a menina vai ser a salvação da lavoura Vou Pegar a menina aqui, a rosa não, não vai ser. Ah, é o um soquinho curto dela. Vocês estão doidos, rapaz. Deram um soquinho de nada pra guria. Nossa, mas é um soquinho de nada que arrebentou esse portão. Tudo bem. Undercover Cop. Ó, oh, fase de elevador. Fase de elevador, rapaz. Não tem o que não tem. Agora que eu peguei a menina, veio uma mulher. Eu tô com umas roupas meio. Chen Shual, eu acho não né? parece Acho que essa também meio que de maiô, meio que de roupa de academia, sei lá o que que é isso O um especialzinho dela tá, é tipo meio que um golpe de Street Fighter É bom para dispersar o golpe dela Nossa, mas o... Acho que por pior que tivesse sido, acho que disparado o melhor personagem é o Zen Agora, agora que eu tô morto, já perdi a vida, o cara vem, vem com comidinha Aliás, vem com, com roupas... Ó, oh, dez... Dez o quê? Tá aí, tia! Tô com, com roupinhas e biquíni. esse aqui é aquelas roupinhas clássicas de, de academia e dançarina de, de filme antigo Aqui vai ter que ser. Tem que menos improviso. Ela dá um, um hit com o cabelo, ó. Que legal. Esse é o legítimo bate-cabelo. Aqui o, o problema é quando fica cercado. Ah, maldito. Ah, morri no elevador e, e me dei mal. A Babi. <risos> Botei o nome. Não, fui pro saco. Cara, ele é meio... Eu vou confessar, eu, eu sou ruim. É verdade. É claro. Mas ele é bem dificilzinho de jogar. E o Zen ainda tu consegue fazer um ataque, vamos dizer assim razoável, que o chute dele tem um alcance bom. Agora, o Match, ele tem aquele soco no chão meio que Capitão Comando que dispersa. E a Rosa, coitada, Faro ela, porque ela é muito fraquinha. Então, pessoal, esse aqui foi meio que um tira gosto, uma apresentação, uma degustação, uma apresentação do Undercover Cops. Esse aqui é um joguei de Super Nintendo. Isso aqui é a versão japonesa, como dá pra ver pelas legendas Enquanto isso a gente vai dando uma, uma vista, uma revista aqui nas animaçãozinhas de entrada Espero que vocês estejam curtindo Por favor, confiram o canal, se inscrevam aqui no RetroGamesBR 3.0 Ajudem a chegar nos 5 mil inscritos Caso a gente já tenha chegado nos 5 mil inscritos, muito obrigado Passem no canal brasileiro. a gente tá lutando para chegar uh, nos, dois, nos mil inscritos Nos mil inscritos e também passem, por favor, no canal do Aula de História na Web 3.0. Estamos tentando chegar nos 3 mil inscritos, monetizar os três canais e assim dar aquela bombadinha interessante, certo? Muito obrigado que acompanham até aqui, pessoal. Não esqueçam, deem aquela força. Canais parceiros tem na descrição. Tem na, na, na, no link dos canais aqui no, no canal BR, no canal do Braseiro. Já falei demais, pessoal. E até a próxima.